Como sempre, em todos os lugares que eu vou, eu sinto meu coração aberto de alegria e gratidão pela por toda a diversidade que há no mundo. Este vídeo é o meu muito obrigada ao Egito. Eu aprendi também, com o nosso guia, que é um egiptologista e uma pessoa muito culta, que fala diversos idiomas, o Salá aprendi uma expressão muito bonita, que é Barakalá e significa Deus te abençoe então, eu imaginei que fosse uma expressão corriqueira Deus te abençoe, né? Barakallah. mas ele deu uma explicação tão bela ele disse assim, quando você é grato, mas a sua gratidão vai para além e você deseja que Deus abençoe aquela pessoa, que Deus dê para ela todas as bênçãos da sua gratidão para ela então você diz Barakalá Isso é o que eu sinto por esse povo, pelo Egito, pelos dias que passei aqui, pela minha visita aos templos pela minha visita às pirâmides, inclusive dentro da grande sala do rei, da grande pirâmide. Ao nosso guia que nos explicou tudo, aos momentos com o Patrick, que tocou o coração e ajudou a que essa energia magnífica, Sekem, penetrasse pela minha coroa, expandisse o meu coração. Tudo isso, eu desejo que Deus abençoe, não só para mim, mas para toda a nossa humanidade, para você. Que essa energia que veio para mim, passe agora, através desse vídeo, e vá para você, para o seu coração, e ajude a te expandir. Que a grande história da humanidade penetre em você também. Que a energia Sekem penetre em você também. Que seu coração se expresse. Deus te abençoe. Barak Allah. Barak Allah, God bless you. God give you blessing. God, uh, especially sometimes we use it in, in Egypt in particular as uh, to replace thank you. Sometimes you don't say thank you, you don't say shukran. Barak Allah, God bless you. Which is stronger than thanks thanks is normal okay but barakallah fix you thank from the bottom of your heart this is the difference okay more <laughs>